E aí, pessoal, beleza? Aqui é Josimar Luiz e você acaba de cair de paraquedas no canal Coisas que eu te conto. Vamos relatar aqui, hoje, aqui agora um vídeo, cara, de um peixe. Cara, o um peixe come de tudo, cara. O um peixe come de tudo. Vamos ver o vídeo, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Caraca, ó. Pensa num peixe carnívoro. que esse peixe aí é um peixe do exorcista, que olha só peixe de sal, cara, come qualquer coisa de um troço venenoso na lacraia todinha cara o escorpião tá de sacanagem não não vai comer um escorpião que isso rapaz caraca devorando um escorpião cara venenão olha só Aí tá de sacanagem, não é? O bichinho de jogo, tá o tamanho do bichinho de jogo, comer um peixinho? Cara, come um bicho, come um corte que uma cobra? Caraca, tá, não, não vai comer uma cobra, não. Sério? Caraca! O peixe come tudo, cara, até cobra o peixe comeu. Valeu pessoal, Ó, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal aí, deixem um like e ative o sininho para receber mais vídeos. Até lá!